Aviso de lançamento. Plataforma de aprendizagem. A plataforma já está acessível e nos próximos dias as avaliações estarão disponíveis aos alunos. Gostaríamos de solicitar a todos os alunos inscritos no site para acessarem a plataforma e testarem o seu acesso. E para quem ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se e acesse a plataforma na sequência mas será necessário que o seu e-mail seja do Gmail ou de algum parceiro Google, ok? Para acessar, entre no site da Escola de Roboticistas e clique em Plataforma. Na sequência, clique em Acessar. A seguir, clique em Login. Você precisa selecionar exatamente o seu endereço do Gmail utilizado no cadastro anterior.